E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o projeto Ult, sobre a última atualização que liberou a prova de jogo, onde você vai conseguir jogar os seus jogos favoritos que não estão na Blockchain e ganhar dinheiro, ganhar token Ult jogando os seus jogos favoritos. Então fica ligado até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse projeto, como ele funciona, como você pode ganhar dinheiro investindo nele. E se você quiser ganhar dinheiro jogando, eu vou te mostrar também como fazer. Então vamos para a tela do computador. Foi liberado aqui então o NFT, onde você consegue comprar o passe de acesso para poder participar da mineração dos tokens. Como a gente pode ver aqui, o Dota 2 foi o primeiro jogo a ser liberado. Depois a gente tem aqui, LOL, Counter Strike, Fortnite, Gears 5 tem FIFA tem vários outros jogos aqui que eles já colocaram e a gente saiu de uma outra lista que também vai entrar cada jogo para vocês terem uma ideia aqui ele precisa de um algoritmo próprio né porque cada jogo tem um estilo de jogatina tem aos bônus as coisas que dão pênalti então é preciso desenvolver um algoritmo específico ulti informou para gente que os jogos serão adicionados conforme a votação da comunidade então o Dota 2 foi o primeiro que eles escolheram e aí os próximos eles vão fazer uma votação da comunidade E o que a comunidade escolher eles vão desenvolver o algoritmo e vai liberando essa API que faz a comunicação dos dados dos jogos com a UT ela é uma API obviamente externa então não tem nenhum vínculo com o jogo em si mas a UT espera que no futuro né conforme a quantidade de jogadores utilizando o sistema deles, aumente os próprios jogos também se interessem em fazer uma parceria mais interna com a Ulti mesmo e melhorando ainda mais o sistema. Como que funciona a mineração de token? Deixa eu voltar para a tela grande para poder explicar melhor para vocês. Você consegue minerar tokens jogando é isso mesmo. Hoje a gente tem lá os joguinhos NFT que você tem que dar dois cliques a cada não sei quantas horas e acabou a vida. São bem chatos, né? A gente tem alguns outros que estão em desenvolvimento, que são os jogos AAA, que aí obviamente tem uma habilidade ali, um divertimento, um entretenimento que vai ser o diferencial. Ulti busca justamente pegar os jogos que você já gosta muito, que você já tem o costume de jogar. E fazer uma remuneração em cima disso. Para isso, eles criaram um algoritmo que vai varrer todo o seu esquema de jogo. Quanto dano você causa, quanto dano você recebe, as métricas totais de quantos cliques, de quanto tempo, movimento, reação, enfim. É um analytics completo que ele faz da sua jogatina para te remunerar no final do dia. O algoritmo já vem sendo testado há mais de três meses. Tem inclusive live do CEO do, do projeto Ult fazendo um teste. Se eu não me engano, ele ganhou até 5 mil tokens naquela época. E você vai ser remunerado conforme a sua qualidade e o seu tempo de jogo. Então, hoje a gente tem milhões de pessoas que passam horas por dia jogando e acabam não recebendo nada além do próprio divertimento. Agora elas têm a possibilidade de acessar um sistema que ela vai ser remunerada conforme a habilidade e o tempo de jogo, isso é extremamente interessante. Quando a gente fala desses jogos aqui, Dota, LoL, CSGO, FIFA, a gente tem centenas de milhões de pessoas que jogam todos os meses, são centenas de milhões de pessoas. Se a gente falar aqui que 1% dessas pessoas vão entrar aqui no sistema de ganhar por jogar, a gente está falando aqui de um número muito grande de jogadores, então é sim uma potência esse token ele tem um potencial aqui de multiplicar o capital de quem está entrando agora nesse momento incrível na minha visão porque tem uma comunidade enorme são jogos que a galera já joga já usa o projeto ele tem um time incrível que está em desenvolvimento tem investidores institucionais que estão apoiando ele não é somente a prova de jogo ele também tem o próprio jogo NFT dentro da blockchain para quem gosta tem também um marketplace é, especializado para jogos efetivamente então desenvolvedores de jogos designers vão poder fazer a comercialização dos seus ativos lá e além disso o está fazendo várias parcerias com equipes de jogadores de Dota agora no caso para fazer a divulgação inclusive se você usar o arroba da Ulti Arena no seu nick no jogo você também ganha um percentual a mais nos tokens diários para ajudar na divulgação para que mais pessoas entrem e para você conseguir entrar é bem simples você compra um acesso que hoje vai ser mensal mas a gente vai ter outros tipos de pacote também trimestral semestral anual quem sabe e aí com desconto e obviamente já está tudo calculado para que você ganhe sempre um lucro a mais em cima do que você investiu certo e para isso eles disponibilizaram uma piscina de tokens de 100 bilhões de tokens E eles vão ser disponibilizados ao longo de 65 anos Então não é algo que vai ficar um mês e acabar, igual esses joguinhos NFT Foi algo que foi realmente pensado para trazer um benefício para a sociedade de jogadores Então tem ali uma piscina que já está disponível, que está programada para fazer a distribuição desses tokens durante 65 anos. Então a gente não vai ver um derramamento de token conforme os jogadores entram, porque já existe uma quantidade programada que vai ser distribuída, então já é sabido, já está tudo certinho o que vai acontecer, provavelmente é um aumento muito grande na demanda ao longo dos próximos meses aí no próximo ano e a gente não vai ter a quantidade de token suficiente no mercado. Então, o token provavelmente vai valorizar bastante ao longo da jornada e no próximo ano até 2023 2024 onde começa a ser adicionado mais jogos ao sistema isso vai trazer muito mais gente e possivelmente uma valorização incrível agora que você já entendeu para que que serve esse projeto para que que você vai investir nele por que que você investiria nele esses são os fundamentos do que eu acredito como investimento Vamos lá na tela de novo para eu continuar te mostrando como que você faz caso você jogue Dota 2 ou algum desses outros jogos e queira participar. Primeiro de tudo, você precisa fazer um passo a passo para deixar sua conta da Steam como pública. Então tem um passo a passo aqui que eles fizeram, está bem simples, eu vou deixar o link na descrição também. Basicamente você vai entrar lá na sua conta da Steam, entra no perfil vai editar seu perfil e vai colocar aqui na privacidades como público o seu perfil os seus detalhes de jogo também como público e você vai desmarcar a caixinha que também dá acesso aos seus detalhes de jogo porque justamente esses detalhes de jogo que a API da UTI vai utilizar para mensurar o quanto de tokens você vai ganhar por dia depois você entra no jogo Dota 2 e faz também uma configuração para poder disponibilizar os seus dados de jogo. Ah, e tem uma coisa também que eu não comentei, que é o Analytics. Esse Analytics, ele não é somente da ult. A ult vai usar para poder colocar os a sua recompensa diária, mas ela também vai disponibilizar para você, para você se comparar com os demais jogadores, para você entender onde que você pode melhorar. Então isso também é um ótima fundamento quando a gente fala de esportes né hoje a gente tem campeonatos que pagam até milhões de dólares em prêmio então ter o teu analítico todo certinho né, feito por uma inteligência artificial vai fazer muita diferença com certeza as pessoas vão querer isso jogadores profissionais vão participar aqui nem somente pela recompensa em dinheiro mas para ter o analytics, para se comparar para saber o que está acontecendo de forma organizada também feita a configuração na Steam e dentro do jogo você precisa ter uma carteira metamask é bem simples tem aqui também uma explicação se você não tiver uma carteira você vai criar uma carteira e pronto a partir disso daí você já está disponível para poder participar e aí tem mais algumas regrinhas aqui que eles colocam que os tokens eles são distribuídos diariamente então é feito a análise no final do dia lá nas 24 das 23 às 24 horas o tc isso é manipulado pela inteligência artificial e ela vai decidir quantos tokens você vai jogar conforme a sua habilidade o seu tempo de jogo todos aqueles parâmetros que você já sabe depois disso o token ele tem um período de veste né de liberação de 7 dias então se você jogou na segunda-feira dessa semana o token libera para você na próxima segunda-feira da outra semana e você não precisa instalar nada é tudo na nuvem você não baixa nenhum programa você não precisa deixar sua carteira da metamask aberta enquanto joga nada disso é bem tranquilo é bem simples e você vai poder acompanhar todos os seus ganhos em um dashboard então eles vão criar aqui um dashboard onde você vai ter acesso a todos os ganhos a toda a telemetria do seu jogo para você entender certinho o que tá acontecendo e se você quiser melhorar né se você quiser aumentar você vai poder fazer isso conforme os dados que você vai ter disponível voltando lá para o site do nft Arena, então a gente já tem aqui os jogos e o Dota 2 já está liberado basicamente você vem aqui clique em play to earn e compra o acesso hoje o acesso tá custando 50 mil token eu vou conectar aqui a MetaMask que ele está pedindo, né? E aí você faz esse mesmo processo, você criou a MetaMask ou se você já tem. Eu recomendo sempre que você for participar de jogos, crie um perfil no Google. Então o navegador do Google Chrome, ele permite que você crie vários perfis. Então crie um perfil específico para esse jogo ou para os jogos que você faz e deixa uma MetaMask específica para isso. Porque se por acaso você tiver algum problema de alguém conseguir acesso na sua carteira, você está mais seguro, né? Imagina que você tem uma carteira com todos os seus tokens, inclusive o token ult. E aí deu um problema, você vai, não vai mais conseguir jogar, porque você não vai ter essa recompensa na carteira, porque a carteira foi de alguma forma invadida. Então, pensa nisso, deixa sempre uma carteira específica para os jogos, para você ter a segurança que caso aconteça alguma coisa, você... Ainda pode acessar o seu jogo sem problema, não vai ter nada que vai impedir. Dito isso, você pode seguir aqui comprando o acesso, como eu te disse, são 50 mil tokens outros vai dar mais ou menos ali 25 dólares, algo como 130, 140, 150 reais, dependendo da cotação, tanto do dólar quanto da moeda ult na época que você está vendo esse vídeo. É importante lembrar que esse acesso aqui é mensal, então você paga esse valor por mês como eu já disse foi calculado para você receber um valor a mais do que você pagou então você vai receber o seu investimento mais um lucro o quanto a gente ainda não sabe porque vai depender obviamente da, da sua qualidade de jogo do seu tempo de jogo de o quantas pessoas estão jogando também porque quanto mais pessoas mais concorrência você vai ter quanto menos pessoas menos concorrência e aí você ganha um número de tokens maior Hoje é dia 30, lançou ontem dia 29, então hoje ainda tem provavelmente poucas pessoas. Se você começar a jogar hoje, a chance de você ir acumulando muitos tokens é muito maior. E quando chegar a valorização e você tiver vários tokens lá na carteira, você vai se dar bem. Então é basicamente você confirma que a compra vai fazer a aprovação na sua Metamask e pronto. Você já fez a vinculação lá no Dota, vai ter um outro acessinho aqui só para você colocar o seu usuário tudo certinho do jogo e você já começa a jogar não vai ter nenhum outro problema não tem outra dificuldade não tem que instalar programa não tem que fazer nada disso é bem simples então é um projeto bem completo que tem grandes parceiros por trás e que eu acredito que vai fazer bastante sucesso nos próximos anos dado ao apelo de jogo de qualidade jogo que tem uma massa de pessoas participando e de ganhar para jogar, o que está cada vez mais na moda. Então são fundamentos que eu acredito que vão perdurar ao longo do tempo. Dado ao início é muito difícil desse projeto, né? porque obviamente são diversos processos que precisam ser feitos para que tudo se encaixe bem, mas foi feito, foi dada a largada, começou e a partir de agora é só surfar a onda. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas informações, eu te convido a se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação, porque aqui eu trago bastante informação de qualidade, não fico trazendo o shitcoin para você. E se você gostou, deixa like e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! <música>